Canta pó. Alala, o dia nasceu. Nubes carmusa, Tabanca nem fin de tarde. Teus judam, põe sol e arte. Na fusca fusca de canta pó, pa conversa de la balua catem lugar. Se fosse a kilke mede, kilke bucanega, diz nada de nós com ser tal iopat no corpo na moja. Ora, com sereno, bem, rapica para o balur que calor de tocador. Canta pouco, mi. toco morança, sinti, taçoas, taçoas, taçoas. Maranha na tuco, façanha na corpo de tocador. Força na pôr de bumbulum macho. Pachossian salma de José Carlos com Michael Jackson, para que você nobreza de ragazza para portar de rock, cocosunde. Tas Taswas, tas suas, tas suas. Bajuda, sonjo. Que se si fortuna na conossava. Na hora de ronha na companheira. Sucuma de madronha na retina de sol. Passar dia, bugar buja. Na podibumblum macho. Pena chong. Força de pouco junquil blum. Para canhessar na montão. Nabinha Mousale comigo. Isso é a bura de cantapó, na paraíso do Gumbe. Tasuas, taçoas, taçoas, taçoas.